Boa noite. Está habilitado aí um... Sim, né? Estamos ouvindo. Perfeito. Então, estamos aqui esperando uns minutinhos. Está entrando o terceiro palestrante da noite, que é o companheiro Beto. De São Paulo, é, mas vamos vamos dar início à atividade para não não esperar muito tempo mais aqui na live vai ficar também é, gravada a conferência então vai, o bate-papo então qualquer um pode assistir Mariano caiu mas já vai voltar <risos> Todo mundo volta. Pronto. vai embora, Mariana. Não fica. Pronto. Camaradas, um prazer. Vamos começar aqui. Boa noite. Essa atividade de hoje, é, a verdade foi pensada para já um tempo atrás, mas a correria, a questão dos, dos atos e... As mobilizações que estão este, acontecendo no Brasil, também foi este, adiando um pouquinho a atividade, na verdade, por uma boa razão, né? É, mas é, a ideia era não deixar passar muito tempo mais, porque a pauta eco-socialista é uma questão que a gente, como alternativa socialista, é, muitas saições... Boa noite, Beto conseguiu entrar. Eh, ali... Boa noite. Boa noite, camarada. Eh, companheiros e companheiras da Liga Internacional Socialista, também construímos eh, a, pauta, a, a rede ecosocialista, entendendo que não só é um debate importante, sino é fundamental a elaboração da questão e da pauta como uma das tarefas que temos hoje revolucionários e as revolucionárias nesse momento. Eh, o velho Karl Marx eh, deixou algumas, algumas pautas, algumas questões, algumas dicas, eh, mas ele não aprofundou demasiado, sim? então a gente aqui está vendo... Como é que, que, que vamos fazer essa ligação entre marxismo? Existe, não? Existe eh, um vínculo entre marxismo e a luta medioambiental. Eh, alguns compañeros de algumas correntes da própria esquerda eh, não veem muito essa necessidade e, e até eh, veem que, que não, que não existe. Mas para nós, eh, hoje aqui, todos os que estamos dentro de esta. Este bate-papo, vemos a necessidade eh, de avançar, de avançar eh, nessa esa luta que eh, é fundamental nesse momento, porque, em eh, é defesa propria, já não, não se trata só de teorizar sobre algumas questões que o próprio capitalismo provoca, eh, não no mundo, no planeta, sino eh, são, é um nível de destruição que avança minuto a minuto. Eh, mas se abrem muitos debates, como falamos recém, aqui na América Latina, hoje, estamos este, também assistindo e, e vivendo um processo de, de fortes eh, levantes eh, e rebeliões em distintos lugares do, do, do, do continente. Aqui mesmo no, no Brasil, está começando eh, a se levantar acordar o gigante da América então entendemos que eh, também tem a ver esta, esse debate tem a ver com os processos que estamos dando como classe as, as lutas que estamos dando como classe no mundo inteiro eh, para lutar por, nossos, por nossas conquistas para defender nossas conquistas para, defender, eh, para lutar por nossos direitos e obviamente a luta meioambiental é parte de tudo isso então, bem-vindos, companheiros. Eh, hoje a ideia é avançar, eh, dar um, um primeiro passo nesse debate, mas, obviamente, é abrir esse, essa joda eh, e esperemos continuar em breve com novos eventos desse tipo. Eh, estamos eh, aqui acompanhados por o companheiro Maurício Matos, da Luta Socialista, do Movimento Esquerda Radical, do PSOU, o companheiro é de Belém do Pará, eh, pelo companheiro Beto, da, do eh, Pessoa pela Base, também eh, Movimento Esquerda Radical, eh, e do Pessoa, ele, eh, os dois, né? Maurício e o Beto eh, participam do eh, setorial ecosocialista do Pessoa, né? Eh, e o companheiro Mariano Rosa, que ele é argentino, ele vai falar em argentino, vamos pedir ele falar devagar, mais dá para entender, é, ele é coordenador nacional pela Rede Ecosocialista da Argentina e é, da Direção Nacional do Movimento Socialista dos Trabalhadores, Liga Internacional Socialista da Argentina. Então vamos dar início, eu queria convidar o companheiro Maurício para abrir aqui hoje, tem aí 10 minutos, eu posso ir te avisando com seis minutos como você quiser. Quando te three tem três minutos, eu te aviso. Ok. Bem, boa noite, Verônica, boa noite, Beto, Mariano, boa noite a, a todos os camaradas que estão nos, nos ouvindo, nos vendo. É, eu sou Maurício Matos, eu sou atualmente presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará, faço parte da, da nossa Federação Nacional, a little Federação Nacional do Servidor dos MPs Estaduais, e atualmente eu sou membro da executiva estadual aqui do Pará da, da CSP com lutas. Eu faço parte do Comitê Metropolitano Xingu Vivo, que lutou contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, e, como a, a Verônica já falou, do setorial socialista do Pessoal. Sou militante da luta socialista, corrente interna que está construindo o um movimento esquerdo radical dentro do PSOL. Quando a Verônica me apresentou esse tema para a gente debater, Fiquei pensando o que tratar, porque são temas que se que se fundem, mas que têm suas próprias dinâmicas. Né? Falar sobre eco socialismo marxismo e rebelião latino-americana, certamente temos muita coisa para para falar sobre sobre esse tema. E aí eu procurei pontuar algumas coisas para a gente tentar fazer uma iniciar, como a Verônica falou, esse debate. O Manifesto Ex-Socialista Internacional de 2002 ele traz um trecho que eu, que eu vou ler e que é, ele traz a seguinte mensagem. É impossível, sob o capitalismo, nós solucionarmos a humanidade solucionar o problema da crise ambiental. É impossível. Diz, diz o, o seguinte, esse trecho do, do manifesto. Nós entendemos que o atual sistema capitalista não pode regular, muito menos superar, as crises que deflagrou. Ele não pode resolver a crise ecológica, porque fazê-lo implica em colocar limites ao processo de acumulação, uma opção inaceitável para um sistema baseado na regra do Crey-Somor. Qualquer proposta, qualquer medida ambiental, ecológica ou que se fale sustentável, que não incorpore a luta anticapitalista, essa medida... É um mero paliativo, isso se for levado por alguém honesto ou é uma construção desonesta, uma enganação daqueles que defendem o capitalismo verde ou algo desse tipo. Eu queria trazer o tema da mineração, que ela pode sintetizar essa perspectiva de como o capitalismo age, como destrói as relações. Aqui na Amazônia, nós temos grandes problemas com mineração, com madeireira, desmatamento, uh, com agropecuária. Né? A mineração, especificamente, é, ela tem causado danos irreparáveis, uh, poluição, poluição nos no, no, no rios da Amazônia, uh, que, lamentavelmente, vão ficar para gerações futuras, do, do, especialmente do povo munduruku, por causa da contaminação do mercúrio. Né? E, e, diferentemente do que se coloca, ah, quando se fala em mineração ilegal, parece que é, é um grupo de garimpeiros é, que não tem o, outra opção, lá no meio do mato, é, de forma artesanal, não é isso. A gente vai ver alguns números que demonstram que a própria garimpagem ilegal ela tem grandes financiadores é, por trás. Houveram audiências públicas em setembro, outubro de 2019, em Taituba, uma cidade aqui da, da, da região do Tapajós no Pará, e em Brasília. Né? É, nessas nessas audiências, é, um, um empresário do local lá da região, que ele é revendedor da da Hyundai, Hyundai como a gente chama aqui do, no, no Brasil, é, ele, ele relatou que ele vendeu é, para que para pessoal de Itaituba, Jacareacanga, cerca de 600 retros cavadeiras e pás carregadeiras. Cada uma dessas né, ela custa entre 500 mil a 1 milhão de reais. Elas servem para cavais, para fazer buracos profundos na margem do rio, a busca de, de ouro. Né? Ele, ele, ele relatou nessas audiências que, em seis anos, entre 2013 e 2019, né, apenas em maquinário, o garimpo, os donos de garimpo da região, garimpo legal, né, investiram de 300 a 600 milhões de reais. Né. Dados do Ministério de Minas e de Energia né, falam de uma estimativa de faturamento anual com garimpos ilegais entre 3 a 4 bilhões. Bilhões de reais, 3 a 4 anual. Então, é óbvio que a gente não está falando... De, de pequenos garimpeiros artesanais. Tem muita gente grande, tem muitas empresas, tem muita gente poderosa por trás disso. E é um lobby enorme para garantir, para tentar a legalização desses garimpos, especialmente garimpos em terras indígenas. E aí nós temos empresários, nós temos políticos, deputados federais, senadores, prefeitos. Nós temos lideranças indígenas da região que são cooptadas, né? Uh, nós temos um corpo técnico formado por engenheiros ambientais, por advogados, por antropólogos tá? uh, e gente de dentro do governo tá? que se articulam com o vice-presidente da República, Milton Mourão, com uh, Ricardo Salles, o ex-ministro do, do, do meio ambiente, né? com o Onyx Lorenzoni, o do secretário do, do, do, do geral da Presidência, então, com o, o chefe do gabinete institucional Uh, o, o general Augusto Helena. Então, percebam que é toda uma articulação entre empresários, políticos e governo por trás do garimpe legal. Né? E a, a quantidade de, de, de dinheiro que, que, que circula, que financia esse mercado. As instituições financeiras, como a BlackRock, só para citar algumas dos Estados Unidos, o Citigroup, JP Morgan, Bank of America... Né? Entre 2017 e 2020, financiou alguma atividade que gera impacto sobre o meio ambiente na Amazônia, seja agropecuária, madeireira ou garimpo, de 18 a. a em torno de 18 bilhões de dólares, aí já estamos falando em dólares, né, entre 2017 e 2020. Então, percebam como o capitalismo, né, e não é. Uh, aquele pequeno uh, uh, uh, uh, produtor, aquele pequeno comerciante, aquele pequeno uh, burguês, é a grande burguesia, uh, que está por trás de todo o processo de desmatamento na Amazônia e, inclusive, do garimpe legal. Uh, o marxismo, especialmente a partir das discussões do, do, do, do Lênin, em 1914, quando ele faz a discussão sobre o direito das nações à autodeterminação, esse é um outro ponto que ele se conecta de forma irremediável à luta ecossocialista, por conta da nossa defesa no direito da autodeterminação dos povos originários, dos povos indígenas. A Revolução Russa incorporou esse debate e foi uma um incentivo às lutas anticolonialistas que ocorreram, então, especialmente no, no, no continente africano. A União Soviética, em 1933, 1936, é a primeira república que coloca na sua Constituição o debate sobre a autodeterminação das nações. No pós-guerra, a ONU começa a incorporar esses elementos, com a declaração... Da, com a Carta das Nações Unidas, e do, logo depois, com a Declaração dos Direitos Humanos, esse ponto da autodeterminação também entra é, como parte do, do, do, das reivindicações. A Convenção da 169 da OIT, né, que é tão reivindicada pelo, pelos povos indígenas, pelos quilombolas, é, é, ela chegou a fazer essa discussão, mas os, o, o, os países que estavam discutindo por conta dos seus problemas nacionais é, impediram que se avançasse então, apenas ficou registrada a necessidade de se fazer consultas a esses povos. Né? E, em seguida, já mais recentemente, a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2008, no seu artigo 3º, ela coloca taxativamente os povos indígenas têm direito à autodeterminação. E, mais recente, o último a última discussão mais funda que nós tivemos foi na Bolívia, em 2009, com o Estado plurinacional. Apesar de que todas essas construções são incompletas, de fato, o debate sobre a autodeterminação das nações, autodeterminação dos povos, né, em nenhum desses processos, ele chegou, de fato, a, a, a, a ser efetivado. O Estado plurinacional da Bolívia, por exemplo, apesar da nomenclatura, ele estabelece que, eu vou até pegar depois o, o, o trecho correto da, da Constituição, mas ele não coloca a questão da, da autodeterminação chegar até o limite que o Lênin colocava. O direito à autodeterminação é direito à existência estatal separada. Lênin foi bem claro sobre isso. O Estado do, do Nacional da Bolívia não permite essa possibilidade. Esse debate na, na, na, na esquerda, ele é, de certa forma, é, é atrasado. Né? Aqui na É comum nós falarmos sobre a autodeterminação do povo curdo, do povo palestino, da, da Catalunha. Mas, quando a gente vai tratar da autodeterminação dos povos, dos nossos países, a própria esquerda precisa avançar nesse debate, porque... Né? Porque o povo munduruku, aqui no Brasil, tem que ter o direito à autodeterminação. E a autodeterminação dos marcos que colocou o Lênin. Né? O povo guarani, o povo caapó, o povo caioá o povo mapuche, no Chile, Argentina. eles têm, E essa tem que ser uma das bandeiras, não só da esquerda, tem que ser uma das bandeiras do exo, dos ex-socialistas e também da, do, do conjunto da esquerda revolucionária. Né? É preciso ultrapassar essa visão romântica dos povos indígenas como uh, povos atrasados, que, que vivem em harmonia com a natureza. É preciso é, respeitar os povos indígenas como eles são. São povos que têm direito e têm direito à autodeterminação. Né? E têm suas, é, é, seus conflitos internos, têm sua, suas é, virtudes, defeitos, têm suas contradições, têm liderança de povos indígenas. Também temos nossos traidores eles existem também dentro de, do, dos outros povos. Então, essa visão romântica dos povos indígenas é importante a gente... Finalizando, é importante a gente, uh, é, é, é importante a gente é, é, ultrapassar nessa perspectiva. Os povos indígenas têm direitos e eles têm que ser garantidos. E o direito à autodeterminação significa uh, que eles têm direito a uma nação própria, independentemente do estado nacional onde eles estão. Eu acabei não conseguindo, me estendi muito, e não consegui pegar esse ponto da, da rebelião latino-americana, mas aí eu já coloco depois na, na finalização. Obrigado e desculpa por ter passado. Não, não, temos aqui um probleminha de comunicação interna, mas vamos resolver. É, pronto. Eu esqueci de falar na minha fala anterior, que no chat do, do Facebook, a gente vai ir pegando daí as perguntas, intervenções que vocês quiserem ir colocando. Então, a gente depois da primeira roda, vai pegar essas perguntas para que os companheiros responder. Vamos dar, então, eh, a fala para o Mariano Rosa, o companheiro argentino. Eh, vamos Eu, Mariano, vou te avisar pelo chat interno, ¿sí? você, você consegue ver. ¿sí? Muito bem. E, então, aí o companheiro Mariano Rosa, da rede Eco Socialista da Argentina e da Direção Nacional do Movimento Socialista dos Trabalhadores, Liga Internacional Socialista. Te dou a palavra, Mariano. Bem-vindo. bem. Bueno. Bueno. Eh, se escucha bem, não? Acho que sim. Sí. Bueno, no, primero agradecer, agradecer la invitación, decir que creo que es eh, muy oportuno discutir eh, en este contexto eh, las conexiones entre eh, la rebelión o el proceso de, de, de rebeliones en América Latina, la, la, la situación que está atravesando nuestro continente. Eh, el marxismo y sus desafíos y bueno, la perspectiva ecosocialista, por lo menos tal como nosotros la entendemos, eh, que tiene eh, un alcance profundamente revolucionario. Yo, por, dado eh, el tiempo de exposición, eh, quería plantear eh, dos o tres temas. El primero, eh, de alguna manera, es eh, un, un eje sobre el que, por lo menos nosotros en estos eh, bueno, ocho o nueve años de, de construcción de, de esta tendencia nacional que es la red ecosocialista en el movimiento socioambiental de la Argentina, pensamos mucho. Eh, que Podría decir que se trata del el, el desencuentro entre la agenda socioambiental de luchas y las organizaciones revolucionarias. Hay un segundo tema sobre el que me interesaba hacer algún comentario que es el carácter de las medidas eh, que hacen falta llevar adelante para restaurar eso que Marx denominaba metabolismo entre la naturaleza eh, y la civilización humana. Y en tercer lugar, eh, hacer algunos comentarios respecto de los que bueno, consideramos desafíos para un ecosocialismo eh, revolucionario en esta, en esta fase histórica, ¿no? Eh, esto del desencuentro entre eh, la agenda socioambiental y las organizaciones revolucionarias, anticapitalistas, socialistas eh, Por un lado, eh, la problemática socioambiental, eh, en, en, en términos históricos y, y, y políticos, es bastante reciente eh, No la degradación socioambiental, que tiene por lo menos todo el último siglo pasado y parte de este eh, pero digamos como tema, eh, como proceso de movilización, eh, tiene poco tiempo, es decir, 40 años, 50 posiblemente, hay, hay, hay, hay distintas cronologías. Eh, y fundamentalmente eh, nuestra, nuestra interpretación, nuestro análisis es que eh, en esas décadas las organizaciones revolucionarias, socialistas, hemos tardado eh, en interpretar eh, de que estábamos frente a una problemática de alcance estructural, frente a una problemática que en realidad eh, era una manifestación más de la decadencia global civilizatoria del capitalismo, eh, y que durante muchos años eh, las organizaciones de lucha de, del campo del socialismo internacionalista miramos con cierta desconfianza eh, a los movimientos socioambientales incluso eh, por el carácter eh, heterogéneo policlasista eh, muchas veces eh, predominantemente de, de sectores de clase media eh, de la pequeña burguesía salvo en algunos países no quizá Brasil eh, digamos con, con la amazonía y las luchas campesinas y de los pueblos originarios, Posiblemente tenga una realidad distinta, pero creo que tomado de conjunto mirábamos con cierto sectarismo eh, la problemática. Eh, de alguna manera separando eh, la agenda eh, de las tareas económicas, sociales y democráticas eh, en transición a, a superar el capitalismo, ir a una reorganización general socialista de la sociedad y del mundo, eh, lo Las causas de, la, de lo que podríamos llamar la justicia socioambiental Es decir, de alguna manera eh, No integramos a, a la agenda de, de la clase trabajadora Y los sectores populares esta, esta problemática Obviamente, los últimos 15 o 20 años eh, La propia dinámica del sistema capitalista eh, La lógica de su reactivación después de cada crisis eh, Reforzando la explotación laboral Sobre trabajadores y trabajadoras Reforzando el patriarcado Pero también para bajar costos de producción eh, Profundizando todas las formas de mercantilización de la naturaleza Fueron, digamos, colocando esta agenda, por supuesto eh, En la vidriera, a la orden del día Y sobre todo fueron generando movimientos sociales muy potentes eh, En América Latina en particular Y últimamente, bueno, a nivel internacional Alrededor de... Calentamiento global, pero en América Latina, bueno, agronegocio, megamineras, incluso especulación inmobiliaria en las, en las grandes ciudades. Nosotros pensamos que ese retraso en interpretar eh, que estábamos frente a una problemática que tenemos que integrar eh, a nuestro programa eh, revolucionario, transicional, anticapitalista eh, y socialista, facilitó que en definitiva sectores importantes de la clase obrera combativa tampoco integraran eh, a su propia agenda de lucha contra las burocracias sindicales y los capitalistas y los gobiernos eh, las tareas que tienen que ver eh, con los derechos, bueno, eh, socioambientales y en defensa del planeta, de la salud, de los ecosistemas eh, y de todo lo que bueno, plantea como, como muy acuciante El ecocidio capitalista en pleno desarrollo Ese es un primer desafío que, ojo, no está superado Sino que está colocado como una tarea muy presente Ahora bien, el segundo eje que, que me interesaba comentar eh, Tiene que ver con el carácter de las medidas Algo decía Mauricio recién El carácter de las medidas para lograr restaurar Lo que el capitalismo en definitiva fracturó qué es esta relación, decía Marx, con una metáfora muy, muy linda, este metabolismo entre la naturaleza y la civilización humana que vino a fracturar la lógica capitalista, las medidas que hacen falta tomar eh, tienen todas un carácter profundamente eh, antisistémico, anticapitalista. Si uno piensa en el derecho básico a la comida, eh, a la alimentación saludable, suficiente, accesible para el 99% de la población, eh, no puede menos que plantearse la reforma agraria, prohibir el agronegocio, producir de otra forma, es decir, con parámetros eh, agroecológicos, eh, un circuito de comercialización con participación directa de los consumidores, sin las corporaciones, los grandes formadores de precios, eso coloca en debate la propiedad privada capitalista y coloca como tarea eh, suprimirla, cuestionarla, si uno piensa en el calentamiento global eh, y no los ecosocialistas ni los internacionalistas, hace años que científicos de la propia ONU eh, vienen planteando con total honestidad intelectual eh, que hay un, digamos, un punto de no retorno muy próximo eh, en relación a la dinámica de la matriz eh, ...dependiente de hidrocarburos, y que por lo tanto hay que ir a una matriz eh, limpia y renovable en términos de energías. Bueno, eso implica la expropiación de grandes corporaciones del petróleo y del gas, eh, y eso plantea una tarea anticapitalista de supresión de la gran propiedad privada de estas corporaciones y por lo tanto colocan eh, en, en dinámica de transición al socialismo medidas muy elementales, como decía Verónica, en defensa propia, eh, de lo más elemental de la salud y de los derechos socioambientales de, de las grandes mayorías. Y entonces, en tercer lugar, eh, termino de alguna manera sintetizando lo que nos parece son como un poco los desafíos que tenemos eh, los militantes socialistas, anticapitalistas, del movimiento obrero, de la juventud, del movimiento socioambiental, para el desarrollo de una perspectiva ecosocialista y revolucionaria. Si las medidas que hacen falta tomar son anticapitalistas para reorganizar la economía, la producción, eh, el sistema político, para una democracia de verdad de los trabajadores, autogestiva, de abajo hacia arriba, lo que hace falta es un gobierno que exprese los intereses sociales de la clase trabajadora y las mayorías populares. Y eso solo es posible con una transformación revolucionaria de fondo, eh, no limitada al plano nacional, sino regional e internacional. Por lo tanto, eh, la defensa elemental de medidas muy básicas de emergencia en defensa propia eh, plantea la necesidad de poner en movimiento un sujeto social clave que es la clase trabajadora y poner en pie una digamos herramienta indispensable como es partido revolucionario e internacional que integre este este programa por eso creo que la tarea de conectar las luchas socioambientales con el movimiento obrero llevar eh, este conjunto de desafíos a los sindicatos eh, a los lugares de trabajo eh, y combatir toda la lógica de las burocracias sindicales y las organizaciones reformistas que separan derechos económicos, democráticos y sociales de derechos socioambientales, pensamos que es una tarea de, de, de primer orden. Por eso, partido, clase trabajadora eh, y programa de lucha de ese sujeto social que está más vigente que nunca y, y, y sigue siendo el fundamental para... Una transformación global también incluye el desafío de, bueno, rescatar el planeta del ecocidio capitalista. Nosotros construimos en el movimiento socioambiental de Argentina una tendencia organizada militante, que es la red ecosocialista, para ser bisagra entre esas tareas para encarar estos desafíos. Y bueno, como parte de la Liga Internacional Socialista, tenemos una perspectiva eh, global de la problemática y de de las tareas colocadas en, en esta fase histórica. Así que bueno, eso era lo que quería comentar, y bueno, gracias por el espacio. Muy obrigada, compañero Mariano. Eh, vamos a continuar aquí como compañero Beto. Eh, ten que ahí, Beto estaba, estaba en la rua, me falou, entonces vamos a intentar que... Não, não cair, por favor. O companheiro de São Paulo, da, do Setorial ecossocialista e do Pessoa pela Base, eh, companheiro também do Movimento Esquerda Radical. Tem aí 10 minutos. Você consegue olhar no chat, Beto? Eu vou avisar aí, quando faltam 3 minutos. Verônica, se você puder avisar aqui falando, é melhor, porque eu estou com o celular e não estou conseguindo ver o chat. Tá, Quando perfeito. for os três minutos, você pode me interromper e falar. Fazendo o favor. Com certeza. Vamos lá. Bom, boa noite, Verônica. Muito obrigado pelo convite para participar desse debate. Alternativa Socialista, LIS, MST, companheiro Maurício, companheiro Mariano, pessoal que está nos acompanhando aqui no Brasil, na Argentina e no resto do mundo. É... Bom, quando... É bom falar depois do Maurício e do Mariano, porque eles já deram uma limpada boa na área. Então, muito do que foi dito, a gente pode passar por outras questões, né? Basicamente, eu vou fazer um histórico rápido aqui, nós temos 10 minutos, né? Eu vou fazer um histórico rápido sobre aqui o estado de São Paulo e sobre como que a gente chegou nesse movimento, nesse movimento socialista Na verdade, é... O movimento ecossocialista, o ecossocialismo, é uma palavra que vem do socialismo ecológico. Né? Então, nós temos o socialismo utópico, socialismo científico, socialismo cristão, temos também o socialismo ecológico. Algumas pessoas preferem usar essa expressão socialismo ecológico, outras usam a expressão ecossocialismo. Para mim, é, é, tanto faz. O importante é o conteúdo da ideia, que é a construção de um socialismo com preocupação ambiental, com é, preocupação ecológica que supere tanto o sistema capitalista, produtivismo e desenvolvimentismo do sistema capitalista, quanto supere também uh, uh, uh, as vertentes desenvolvimentistas e produtivistas que existem no, dentro do socialismo. E é um pouco esse debate que nós estamos fazendo. Aqui no estado de São Paulo, é, a gente vem lá desde a década de 60 e 70, do candidatório militar, da criança naquela época, mas eu, eu me lembro de movimentos ambientais fortes aqui do estado, tentando impedir a construção de usinas nucleares aqui no estado de São Paulo. E a luta foi tão forte e vitoriosa que nós conseguimos impedir aqui a população do estado de São Paulo, que em, em essência é uma população conservadora, né? Uma população conservadora, mas essa questão ambiental tocou a população na época... Nós vivíamos em plena ditadura militar e conseguiram impedir a construção das usinas nucleares, que acabaram indo para o Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis. Essa foi uma das lutas aqui no estado de São Paulo. Uma outra luta aqui no estado de São Paulo foi a construção de uma usina hidrelétrica na região do Vale do Ribeira, que é no extremo sul do estado de São Paulo, que é na divisa com o Paraná, que é uma região de quilombolas indígenas e é uma região muito de espereologia, de muitas cavernas e aí que conseguiram construir uma usina hidrelétrica naquela região também, com argumento sempre de produzir energia elétrica, aquelas questões todas, trazer o progresso, aquela coisa toda. E houve uma mobilização muito grande na época também, isso tudo lá pela década de 70, 80, tá? E ou, conseguiram impedir a construção dessa usina hidrelétrica lá, no, no Petar, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeiro. Inclusive, quem não conhece essa região, eu aconselho a visitá-la, porque é um parque espelhológico lindíssimo, cavernas lindíssimas, que a população conseguiu salvar de ser inundada pela hidrelétrica na época, naquela época. É, veja que tudo isso era durante a ditadura militar, hein? eles impunham os projetos, megaprojetos, a ditadura adorava fazer projeto transamazônico, o Maurício é, lá da, da Amazônia, sabe? A transamazônica que rasgou a Amazônia de fora a fora, depois a ponte de Rio-Niterói, então eles tinham esse método de fazer megaprojetos para... É, é, enfim, causar impacto, né? E também ganhar um pouquinho de dinheiro, porque a gente sabe que são as grandes obras que existe o famoso 10% aqui no Brasil, em outros países deve ser outra porcentagem, mas é uma maneira de você desviar a verba também, certo? É, uma outra luta que teve aqui no estado de São Paulo, muito forte nessa época também, foi contra a é, poluição excessiva de algumas fábricas num polo industrial de Cubatão aqui no estado de São Paulo, que estava fazendo com que crianças nascessem sem cérebro. Certo? Então, houve uma mobilização muito grande nessa época também, e as, é, isso foi conseguido colocar filtros, etc. Então, hoje em dia, nós não temos mais esse problema. Mas isso vem lá de trás também. Né? Uma outra luta importante aqui no estado de São Paulo foi na região de Avaré. Uma região bem conservadora, no centro do estado de São Paulo, uma região forte do agronegócio, onde tem uma das últimas represas não poluídas do Estado, que é a represa de Jurumirim. Também nessa época tentou-se construir uma usina, hidre... uma usina de papel e celulose, que a gente sabe que é ultra poluidora, e houve uma mobilização muito grande da população eh, na região na época, e conseguiram também impedir a construção dessa usina de papel e celulose. Eu estou citando alguns exemplos de lutas concretas que aconteceram aqui no Estado de São Paulo, para mostrar que é possível, com a mobilização popular, impedir algumas obras que causam grandes impactos socioambientais. né? Mas isso não resolve o problema, porque o sistema capitalista, o, o, o grande capital, continua agindo. Se ele não consegue fazer em um lugar, ele vai tentar fazer em outro. Portanto, a nossa luta tem que ser para superar o sistema capitalista. né? Agora, não basta só superar o sistema capitalista e botar no lugar do sistema capitalista um modelo de socialismo ultra e desenvolvimentista que queira competir com o capitalismo para ver quem é mais capaz de produzir e de desenvolver. Também nessa época dos anos 70 e 80, eu já, a criança, passando para a fase adolescente, começando a militar politicamente, existia um pouco isso que o Mariano, o Mariano falou aqui anteriormente, é uma, uma, uma, um surgimento de uma preocupação ambiental e ecológica, né? que tinha uma visão muito crítica do sistema capitalista, porque, afinal de contas, o Brasil sempre foi capitalista, né? então nós sentíamos na pele é, como é que era a força do capital na superexploração, tanto da classe trabalhadora quanto da natureza, né? e, ao mesmo tempo, nós ainda tínhamos naquela época a União Soviética, e nós não queríamos aquele modelo, então nós vivíamos meio que imprensado entre o sistema capitalista e o modelo existente de socialismo na época, que era a União Soviética. E nós, então, sofrimos críticas, os ambientalistas, os ecologistas, dos dois lados. Os capitalistas nos acusavam de comunistas, de estarem criticando o sistema capitalista, tanto de serem comunistas, perigosos comunistas, né? por um lado. E os comunistas da linha soviética, que era a hegemônica naquele momento, nos acusavam de pequenos burgueses, de ter uma preocupação menor, uma preocupação ambiental, que era uma questão de classe média, um pouco isso do que o Mariano falou. Então, nós vivíamos naquela época encurralados, imprensados, entre é, o, o, o sistema capitalista e o sistema do socialismo real, que é, ruiu depois disso, tá? É, nesse bojo foi construído o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, eu militei durante 20 anos no Partido dos Trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores tinha um setorial de desenvolvimento e meio ambiente, né? É é é, eles têm... Tempo. Três minutos, tá, ok. Então, vou, vou caminhando para o encerramento. É muito difícil, é muita coisa para falar, então eu estou focando em algumas questões específicas para é, ver se eu consigo abarcar o máximo possível. É... No Partido dos Trabalhadores, houve durante um tempo a nossa militância nesse setorial de meio ambiente e desenvolvimento, que era o SEMAD, e eles nos impediu de utilizar a expressão ecossocialismo. E, na época, nós não entendíamos, e hoje nós entendemos, que o Partido dos Trabalhadores não é nem socialista nem ecologista. Então, era óbvio que nós poderíamos utilizar a expressão ecossocialista no Partido dos Trabalhadores. Depois disso, em 2002, 2003, fomos expulsos do Partido, Social... do Partido dos Trabalhadores, porque Fizemos críticas públicas à conformação do primeiro governo do Lula, que é, governou com a burguesia, se envolveu em, em, em, no Mensalão, e em, em, em, em acordos espúrios com uma casta política que, é, chamada Centrão, que hoje, inclusive, sustenta o governo Bolsonaro. É um grupo político composto pela bancada que a gente chama de BBB, a bancada da Bala, que é a bancada militar, a bancada da Bíblia, que é a bancada do fundamentalismo religioso, e a, e a bancada da, da, da, da, do agronegócio. É, então, são, são bancadas fortíssimas que atuam de acordo com o governo que está aí. Eles querem tirar proveito da situação. Então, é, já no PSOL, a partir de 2003, 2004, 2005, nós conseguimos é, avançar um pouco mais nesse debate sobre a questão ambiental, e conseguimos linkar, estamos tentando até hoje, na verdade, né? linkar a questão ambiental com a questão da luta é, histórica da classe trabalhadora pela superação do sistema capitalista. Como eu disse aqui antes, o sistema capitalista, o capital, ele superexplora tanto a classe trabalhadora quanto a natureza, em busca é, do lucro. Né? A extração da mais-valia, por um lado, da classe trabalhadora, e aí, já entrando em Marx, extração da mais-valia, e, por outro lado, a utilização dos recursos naturais para fazer é, o máximo de lucro possível. Né? Dentro do, do, do, do marxismo, nós temos lá, desde os primórdios, o materialismo histórico dialético, eles se sobre o processo histórico no mundo. Né? O Marx e Engels, o Engels, inclusive, tem um livro muito interessante chamado A Dialética da Natureza, do Engels. É interessante ver isso. E o Marx e o Engels então, já se debruçavam ali, é óbvio que há 200 anos atrás isso não tinha urgência e emergência que tem hoje. Mas ali eles já percebiam, analisando historicamente determinadas civilizações, que muitas delas se esgotaram, entraram em colapso por conta de é, má gestão de recursos naturais. É, questão da água, uso é, equivocado da água, é, desmatamento exagerado, etc. E tal. Então, é, eles já apontavam naquele momento para uma necessidade do ser humano estar atuando em, em, junto com a natureza. O ser humano não estava a parte da natureza, fazia parte da natureza, né? E, é, nesse sentido, eu já vou concluindo esse ponto aqui, depois, no, na, no resto, nos outros minutos que eu tiver para frente, eu aprofundo mais essa questão. Então, veja, é, então existia esse, esse, essa questão mas também existia a, a questão do desenvolvimento das forças produtivas, né? que é onde se apegam determinados setores da, do, do, do, do, do socialismo para lutar pelo desenvolvimento máximo das forças produtivas para criar um proletariado e, através desse proletariado, conseguir fazer é, a, a, a, a revolução. Tá certo? Só que nós estamos numa emergência agora, não dá mais tempo... Hoje em dia, nós estamos vendo a emergência climática, nós estamos vendo aí no Canadá, 4, 5 graus é, acima é, das temperaturas tradicionais, o derretimento das calotas polares, dos Alpes, das geleiras dos Alpes, nós estamos vendo a própria pandemia agora, que é fruto da má utilização dos recursos naturais, do ser humano estar super superexplorando os animais, inclusive nós temos uma relação com o movimento vegano, o veganismo, que luta é, em defesa dos animais, etc. E tal. Bom, meu tempo já está concluído. Sobre a América Latina, rapidamente, para concluir só, vamos falar da guerra da água na Bolívia, nós temos também a luta dos indígenas contra as indústrias petrolíferas. nós vimos no Equador agora a luta muito forte sobre isso. Enfim, nós vamos aprofundar esse debate agora nos próximos minutos que tivermos. Muito obrigado. Sim, vamos aprofundar. Ainda vamos ter tempo para falas, não se preocupem. Eh, o companheiro Mariano da Argentina o companheiro Mariano Rosa pede desculpas, mas teve que sair por uma urgência se ele conseguir ele vai voltar, mas infelizmente teve que, que sair mas eh, podemos este, depois compartilhar também o vídeo para ele eh, acompanhar eh, os debates se aparecem algumas perguntas eh, pelo chat como eu coloquei na fala antes do, do, do Beto, a ideia era que apareçam aí no, no chat as perguntas. Pelo que eu vi, apareceu uma pergunta da Thay, de, de justamente de Canadá, e o Beto pegou a questão da, de Canadá, mas ele, estava, ele fala particularmente eh, sobre esse caso horroroso que, se conhe... na verdade, já se conhecia algumas questões, mas apareceu na en eh, más um, eh, igreja, igreja apareceram um, os um corpos de crianças víctimas de, de, de toda uma série de eh, torturas e, e, e, bom, e, e foram asesinadas, obviamente. Pela, pela instituição, mas aí a companheira Tai pergunta, eu vejo que cada dia mais os movimentos dos povos originários têm tomado mais força no Brasil e no mundo especialmente aqui no Canadá, onde conseguiram com sucesso cancelar o Canadá Day já que esse representa o genocídio dos povos e não deve ser celebrado vocês acreditam que a adesão dos povos originários na luta ecosocialista tem uma importância estratégica e poderia trazer muito mais simpatia das pessoas em geral? Aí, quem quiser, acho que o Maurício ficou com algumas ideias sobre a questão indígena, talvez pode pegar. Eh, e pelo que eu vi, é eh, a única pergunta, sim? Depois tem algumas, algumas opiniões aí no chat que foram aparecendo, mas podemos avançar com, com essa questão que coloca a Tai, que acho bem interessante: a luta dos povos originários, dos povos indígenas, como eh, parte, digamos, das lutas meioambientais. Maurício? Sim. Oh, é, é, é, é, é. Tem que ficar... Quem fala, Beto? Pode ser. Pode ser. Não, é rapidamente... Sobre quest a, questão, a questão indígena é absolutamente fundamental para gente. Eu, eu, eu citei Ampassan um aqui o Maurício se aprofundou um pouco mais na fala dele, eu citei a um Ampassan na minha fala, a luta da, da, da, da, das populações indígenas da América Latina, Equador, Bolívia, enfim... É, nós temos no Chile a luta do povo Mapuche, nos países da América Central, e aqui no Brasil, principalmente, a, a, a luta indígena tem avançado bastante. Eu tenho acompanhado a situação no Canadá, que a companheira colocou lá. É, e aqui no Brasil nós temos uma luta ferrenha, porque é, existe uma obsessão que é natural do sistema capitalista de querer expandir continuamente a, a, a, o, o, o, a sua produção e eles querem avançar sobre as terras indígenas, inclusive tem um, um PL, um projeto de lei circulando agora no Brasil que nós estamos lutando, que é o PL 490, que é sobre o marco temporal, eles querem que as populações indígenas só, tão, só tenham direito à demarcação de suas terras a partir de, da Constituição de 1989, se não me engano. É, só quem estivesse ali, a partir de 1989, por isso chama marco temporal teria sua demarcação das suas terras. E essa é a PL 490, que vai ser colocada de novo, o projeto de lei, a partir de agosto. E nós estamos numa luta muito forte, os indígenas estiveram lá em Brasília agora, é, acampados lá durante várias semanas, e conseguiram adiar o projeto para agosto. Mas o projeto volta com, volta com força, porque nós temos uma pancada do agronegócio, dos latifundiários, dos fazendeiros ali, de quase 300 parlamentares no Congresso Nacional. É uma bancada poderosíssima que quer, porque quer, de qualquer maneira, avançar sobre as terras indígenas para ampliar a, a sua área de plantio, é, é, de soja ou mesmo pasto para colocar o gado. É, e, na verdade, é, quando a gente olha fotografias de satélites é, sobre o Brasil, nós percebemos que as áreas mais preservadas são justamente as áreas indígenas, porque a relação dos indígenas com a natureza, com as árvores, com os rios, ela é diferente da relação é, dos colonizadores, que chegaram aqui já com uma mentalidade capitalista e quando eles olhavam para a floresta, eles viam ali a árvore, eles viam madeira, eles já queriam botar abaixo para vender madeira, e os indígenas não, eles dependem da floresta, dependem dos recursos naturais para sobreviver Inclusive, o, o, o, isso que o Maurício colocou anteriormente é super importante. Existe uma tentativa sistemática, contínua, por parte do governo, dos empresários, inclusive de políticos, senadores, deputados, governadores, prefeitos, é, para cooptar indígenas. E quando eles não conseguem cooptar, eles partem para a violência. O primeiro, eles tentam cooptar. Se, se não dá para cooptar, eles partem para a violência. Por isso, é importantíssimo a autodefesa das populações indígenas para defender os seus territórios. Ao, ao, ao apoiar os indígenas que estão se auto-organizando para se autodefender é, dos ataques, vamos dizer assim, é, dos capitalistas, nós estamos lutando para nos defender também. O ar que nós respiramos, as chuvas que chegam aqui na região é, sul-sudeste dependem fundamentalmente da transpiração da Amazônia. Existe uma coisa que nós chamamos de rios voadores, que são as águas, as chuvas que são trazidas da região norte para a região sul e sudeste, que dependem fundamentalmente da, da, da floresta em pé. Se a gente corta essa floresta, você vai ter é, uma, uma... Bom, rarear as chuvas, a água que vai rarear. Uma outra questão fundamental sobre isso também é a questão do cerrado. Muita gente diz, não, inclusive os fazendeiros, assim, o cerrado não serve para nada, é uma porcaria, tem que botar soja, botar arroz, botar, plantar arroz, plantar pasto ali. Isso é um grande equívoco, porque grande parte dos reservatórios de água aqui da região sul-sudeste depende do cerrado, porque o cerrado, como é uma região ali meio semiárida, ela necessita de uma vegetação com raízes muito profundas para ir buscar água nos lençóis freáticos que é o cerrado, aquela árvorezinha. quem já foi ali para a região centro-oeste conhece é, o cerrado, como é que funciona aquilo ali. Então, essas raízes profundas, ao mesmo tempo que elas vão buscar água nos lençóis freáticos, elas funcionam também para que a água da chuva penetre no solo e reabasteça os lençóis freáticos, fazendo com que essa água chegue aqui à região sul-sudeste. Então, a destruição da Amazônia, a destruição do cerrado, ela vai causar, já está causando, inclusive, é, problemas seríssimos de água né? ah, é, no, no Brasil como um todo. Então, é absolutamente fundamental a gente estar tá junto com a luta dos indígenas, sem falar da experiência histórica dos indígenas numa espécie de comunismo originário, não sei exatamente como chamar isso, mas era uma, um modo de vida é, de coletivo, era uma espécie de coletivismo agrário. Aí tem um, um pensador peruano chamado José Carlos Mariátegui, que trabalhou bastante essa questão do marxismo é, peruano, isso do começo do século. Foi um dos pioneiros nesse debate, o Mariátegui, é, que trabalhou essa questão do coletivismo agrário inca, é, indígena, peruano, e tentou trabalhar junto com a ideia do marxismo. É, ele foi muito criticado pelo, pelo Partido Comunista na época, é, porque ele era acusado de romântico, de, enfim, utópico, etc e tal. Mas nós precisamos um pouco dessa utopia, desse romantismo, poder tocar nossa luta. Nós precisamos imaginar um mundo melhor, nós precisamos superar isso daí, que está na área. Na... Então, essa luta dos aqui no Brasil, nós temos um, um avanço muito grande da luta dos indígenas, tá certo? Então, nós precisamos apoiar, trabalhar junto com os indígenas, fazer esse link que o Mariano falou que anteriormente entre a classe operária, a classe trabalhadora tradicional, do socialismo tradicional, com esses movimentos que vêm se organizando cada vez mais, é, principalmente movimentos indígenas, mas não só quilombolas, ribeirinhos, enfim, para a gente, inclusive dentro da classe operária brasileira, você tem um setor muito forte, que já tem uma consciência ecológica avançada, que são os trabalhadores operários do setor é, petroquímico é, do, do, do setor de petróleo, do setor químico, inclusive dentro do nosso partido, do PSOL, enfim, nós temos muito, inclusive dentro do próprio movimento de esquerda socialista que nós fazemos parte, há vários operários, trabalhadores desses setores que já têm uma percepção da importância da gente estar trabalhando conjuntamente é, no sentido de superar o capitalismo e tentar construir um socialismo com preocupação ambiental e não um socialismo do modo desenvolvimentista e produtivista. Eu paro, eu paro por aqui e já devo ter extrapolado o meu tempo. Ai, Maurício, você quer pegar alguma questão sobre isso? Esse é o problema, Beto. A gente começa a falar, tem tanta coisa, a gente vai embora. <risos> <risos> Olha só, isso que, é, que é a Thaia né? do Canadá ficando, falou então, sobre... Está interessante, Oi? que o povo está ficando, então está interessante, vocês continuam. <risos> O que ela fala, vocês acreditam que a adesão dos povos originários na luta socialista tem uma importância estratégica? Sim, o Beto já adiantou bastante coisa. Há um debate que eu acho que é um pouco equivocado, que tenta ah, se os povos originários, se a luta ambiental teria um caráter atualmente mais estratégico do que a luta proletária, do operariado. Eu acho que não há que se contrapor uma contra a outra em, em confronto. Eu acho que são dois processos né, é, que, na, na, atual, na atual fase do capitalismo, é, é, eu, eu considero similar ao que a esquerda a revolucionária é, já avançou na perspectiva da reforma agrária, que é uma bandeira a, a, a, da reforma burguesa, né, mas que, no atual estágio do capitalismo, ela se torna revolucionária, porque é impossível o capitalismo hoje em dia fazer uma reforma agrária nos moldes que foi feito anteriormente. A luta pelo território indígena hoje ela assume um patamar similar a essa luta da reforma agrária, né porque ela é, ela passa a ser é, de tal forma anticapitalista que é impossível para o capitalismo hoje aceitar a existência de um território indígena de grandes proporções como, por exemplo, os territórios Mundurucus, os territórios Kayapó, território Yanomami, para falar da, da, da, daqui do Brasil, tá? onde existem no subsolo é, riquezas minerais é, é, é, imensas, o capitalismo é impossível de conceber não explorar esses territórios. Então, a luta pela manutenção desses territórios, sob o controle dos povos indígenas, sobre o seu modo de vida, sobre o seu modo, a, a, a, sobre a sua cosmologia, aquilo que o, que o, que o Beto falou, a, a, sobre a sua visão de mundo, mantendo a floresta em pé e a, sobrevivendo da, daquilo que a natureza lhe dá. Né? É, é, é, é, essa perspectiva do capitalismo ela não existe. Então essa luta pelo território ela se transforma em uma luta anticapitalista também. Daí sim concordo com o que a Taya falou. Que essa perspectiva da luta dos povos originários ela tem uma perspectiva estratégica também junto com a luta dos operários urbanos na perspectiva da gente derrotar o capitalismo. O Beto estava lembrando de algumas lutas e aí naquele ponto sobre rebelião latino-americana que eu acabei não conseguindo falar no início, essa luta que a Thaia que falou sobre de, de, de cancelar o Canadá Day, né? a, a derrubada das estátuas da Rainha Vitória, da Rainha Elizabeth, a derrubada das estátuas dos colonizadores europeus aqui na América do, do Sul, na Colômbia, Peru, elas fazem parte também desse processo de rebeliões. Não apenas as rebeliões dos operários, as rebeliões do, do, do povo pobre das periferias, que tem acontecido no Equador, na Colômbia, no Brasil, no Peru, na Bolívia, mas também a rebelião dos povos originários, a rebelião dos povos indígenas. Aqui no Brasil há um processo, de, de, de, de, de, principalmente depois de, de, do ano 2000, quando se completou 500 anos da, da invasão, invasão europeia, na, na, na, aqui no, no nosso país. Houve todo um processo que os Tupinambá e os... de, de, de, de reivindicar seus territórios ancestrais, que os tupinambás e os Guarani chamaram de retomada, a retomada de seus territórios ancestrais, passaram a ocupar terras né, é, que tinham sido griladas, que tinham sido invadidas, que tinham sido apropriadas por latifundiários e passaram a reivindicar essas terras como sua. Daí é de fundamental importância o apoio que o pessoal tem dado à luta contra o marco temporal. O povo munduruku, aqui aqui na Amazônia, teve um processo semelhante, só que eles fizeram a sua autodemarcação. E aí tem o governo Lula e Dilma envolvido, porque, diante da inércia do governo Dilma em demarcar a terra indígena Sairei Maibã, o, o, o povo munduruku foi lá com GPS, com toda a tecnologia que nós temos. E aí, para quem faz alguma discussão, vale a pena ler a Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado. Né? O povo munduruku foi lá com GPS na mão, fez a demarcação do seu território, colocou as placas lá que é território indígena não entre e autodemarcou a sua região. O povo Kaapó, no Maranhão, diante da inércia da FUNAI, diante da inércia do IBAMA, organizou a guarda florestal Caapó, foi para dentro da mata e expulsou madeireiros, tocou fogo nas máquinas. Então, esse processo de auto-organização de auto dos povos originários está nesse contexto da rebelião latino-americana que acontece no, no, no, no espaço urbano, mas está acontecendo também na floresta. E é fundamental o, o, o, a esquerda revolucionária acompanhar esse processo, porque, com certeza, vai nos trazer muito frutos. Sim, e eu queria agregar algumas questões que estão surgindo aí no, no debate, também no, no, no chat, é, perguntas sobre, por exemplo, o Alberto coloca é, bom, as prerrogativas pontas parecem óbvio, é, mas faço a pergunta, coisa toda vem sendo destruída e tempera a temperatura muda e por que não comovemos multidões? É, acho que está aí. Depois é, a Gleice, abraço, companheira Gleice de Amazonas, eh, também ela faz um, todo um, um raconto da situação e que quais são as táticas e estratégias eh, propostas pela alternativa socialista e elismobo enfim acho que algumas dessas questões estão colocadas aí no chat eu acho que uma questão que não sé que ainda não se colocou, mas entendo que todos aqui todos aqui coincidimos eh, eh, todo o que já se falou sumado a uma questão fundamental que é a democracia ou seja, a consulta aos povos a reforma agrária não é suficiente se isso não vai acompanhado com um processo democrático de consulta que sejam os povos quem mora no lugar são as populações indígenas que têm que definir o que vai a se produzir nessas terras como, de que forma quem vai fazer isso porque a lógica capitalista justamente vai contra tudo, tudo, tudo isso e nós não só não temos que repetir a lógica mais ou seja, a mesma lógica como falou Beto Beto, produtivista mais com propriedade este, operária da produção senão também e fundamentalmente a socialização das eh, decisões, a democratização dos processos de decisões, que vai ser parte dessas medidas, porque a gente pode tomar, ou seja, pode ser eh, a favor, pode hoje, por exemplo, reclamar eh, reparações eh, das empresas que estão poluindo e que estão eh, provocando a destruição. Sim, isso é uma coisa que a gente tem que... Colocar, Eu, a verdade no não conheço bem, talvez vocês conheçam melhor, se nossos este, diputados do PSO estão colocando essa questão. Eh, mas, por exemplo, diante das eh, queimadas na Amazônia, o garimpo, ou as madeireiras que avançam e demais, é obrigar, ou seja, o Estado tem que obrigar a essas empresas a este, sustentar as reparações, que sociais, ambientais e sociais que provocaram eh, confortes, multas, etc. Eh, obviamente, reforma agrária, eh, anular, proibir qualquer tipo de, este, de, de, de, de atividade que não esté eh, amparada ou definida pelos povos que, que moram nesses nesse lugares, nessas terras, então é isso, acho que um elemento fundamental é a questão da democracia e que desse, dessa forma também, desse modo, é como nós, os revolucionários, também temos que provocar essa mobilização, porque todos esses processos que o Beto colocou também, e acho que o Mariano na sua fala também, sobre certas desilusões né, que foram provocando alguns governos que falavam em favor de muitas dessas pautas, mas que depois, quando governaram, governaram para, eh, a favor do capital e a favor da destruição ambiental. Então, eh, nossa, nossa, nossa pauta não é só propor eh, algumas alternativas ou algumas políticas, sino fundamentalmente construir junto com os povos que sofrem eh, estas, esta, este avanço, digamos, do capital e da eh, destruição medioambiental eh, Eu não sei se vocês querem colocar alguma das questões que não sei se vocês estão olhando aí o chat, o chat eh, mas se colocaram essa essas questões, por exemplo, a Adriana Solimões coloca, o governo Dilma enviou a Força Nacional de Segurança para reprimir os povos indígenas que lutavam contra a construção de hidroelétricas nos rios que banhavam suas terras, acho que o Beto colocou isso também. É... A Lúcia Lobato, abraço Lúcia, o desafio também se refere a fazer com que estas temáticas não sejam limitados aos picos de acesso na internet, mas que estejam na agenda mais ampla. Em relação a isso, a redes sociais e tudo, bom, existe uma menina muito conhecida mundialmente, a Greta, né? ela coloca algumas questões, mas acho que é interessante também para discutir sobre se essa pauta mobiliza ou não mobiliza, porque alguns companheiros e algumas companheiras estão, estão provocando aí esse debate, se, se uma coisa tão tão forte? Por que, não, por que o mundo não se revolta contra isso? E na verdade existem grandes mobilizações, sim? É, o, o, o, as sextas pelo futuro foram uma coisa muito importante antes da pandemia. E estamos diante de um, um novo momento também, pós-pandemia. É, acho que todas essas... É, é, a pauta e as lutas meio ambientais, como, meio ambientais, como colocou o Maurício, estão combinadas no processo de luta, mas com certeza vai ser também uma pauta que se reative nos próximos meses e nos próximos tempos. Alguém quer... Aí o Beto está pedindo palavra? Sim. não é Rapidamente, sobre essa questão de mobilizar multidões, é a seguinte, o, nossa somente aqui no Brasil a situação é tão grave, a situação social é tão grave, nós temos uma parcela tão grande da população é, no desemprego, na precarização, tendo dificuldades de, mesmo de se alimentar, de morar, que, obviamente, que as questões mais urgentes é, é, tomam a prioridade, é, é lógico. E nós temos aqui uma elite, uma burguesia extremamente genocida, ecocida, é, insensível, foi capaz de colocar um cara como Bolsonaro no poder. Então, é lógico que, que ao, ao, ao, ao estrangular economicamente, socialmente, a população, ela vai lutar por aquilo que é mais urgente, que é a questão de sobrevivência dela, é, é, é se alimentar, é, é não morrer, é, é, é ter onde morar, enfim. Então, essa questão ambiental que é num certo sentido, uma questão mais abstrata, ela fica no segundo plano. Mas, na verdade, com o tempo, as pessoas, ou muitas pessoas, inclusive é, dos setores mais pauperizados da população, começam a perceber que não é uma questão secundária, porque elas sofrem diretamente é, as consequências das catástrofes ambientais, porque os ricos, quem tem dinheiro, se manda quando você tem um caldo numa determinada região. Agora, a população da quebrada, os pobres, tem que ficar ali, eles não têm dinheiro para sair fora. Então, eles começam a sofrer as consequências é, da, da, da, das questões das catástrofes ambientais, enfim. É, então, isso aí é uma coisa que vai junto, nós temos que trabalhar. Então, por um lado, tem essa questão... Tem um, por um lado tem essa questão, e, por outro lado, você tem é, a elite que controla o, os sistemas de poder do país que não tem nenhum interesse em avançar nessa questão. Porque, como eu disse aqui, grande parte da elite brasileira, é, principalmente a, a representada no Congresso Nacional, nos políticos parlamentares, são fazendeiros, são militares, são fundamentalistas religiosos que não têm essa preocupação ambiental. E eles controlam grande parte dos meios de comunicação. Aqui eu volto um pouco para o Mike, quando ele falava do fetiche da mercadoria. Essa questão do fetiche da mercadoria, do marketing, tem que ser combatida ferozmente, sem dó nem piedade, porque isso aí vai criando na cabeça das pessoas necessidades que não são prioritárias. Aquilo passa a ser uma, um fetiche, né? Você passa a querer dedicar mais tempo ao trabalho para conseguir acumular um pouco mais de dinheiro, para ter algumas mercadorias que você não necessita exatamente daquilo para sobreviver. Mas a propaganda vai incutindo aquilo na tua cabeça, tá? É, vai incutindo aquilo na cabeça das pessoas. Nós temos também as questões do racismo ambiental aqui no Brasil, né? Onde você... É, é, a, a, a, a, as crises ambientais, catástrofes ambientais, elas estouram mais fortemente nos, nos negros, nos indígenas, nos mestiços, enfim, em as populações que são historicamente relegadas a um segundo plano pela população, pela burguesia genocida, ecocida, invasora, branca, que controla o sistema todo político e econômico do país. Não é isso? Então, nós temos que fazer um trabalho recolho, é muito difícil, é um trabalho muito amplo. E, por outro lado, como disse, inclusive, o Mariano, aqui, antes de cair na... Na conexão aqui é sobre o, o a esquerda revolucionária que não teve muita atenção essa causa é, em tempos é, passados. Então nós temos tendo que correr um pouco atrás do prejuízo, do prejuízo. Por sorte, nós temos dentro do pessoal hoje um acúmulo é bastante grande nesse nesse nesse nessa questão. Eu não diria que o pessoal é um partido socialista, eu diria que o pessoal é um partido socialista com preocupação ambiental o que é uma espécie de antessala para o ecossocialismo. Cabe a nós, militantes ecossocialistas do PSOL, dos grupos que compõem a esquerda radical, pressionar no sentido de fazer o PSOL avançar para se transformar num partido socialista revolucionário e ecológico, um partido do ecossocialismo revolucionário. Essa é uma tarefa nossa, isso não cai do céu automaticamente, né? É, tem uma outra questão importante também, que é a questão da agroecologia, que compete com o agronegócio. Nós, nós temos aqui no Brasil uma, uma, uma, uma escritora, Ana Maria Primavesi, que é uma das, das pioneiras da agroecologia, e nós trabalhamos muito fortemente com a agroecologia, que é... é se contrapor ao agronegócio, são pequenas propriedades é, é, com, com agri a, a, agricultura ecológica, sem utilização de, de veneno, se preocupando com o bem-estar da população, é lógico que dá mais trabalho, dá mais trabalho, mas você vai ter um produto que vai, é, não vai ficar causando câncer nas pessoas, nós temos um índice de câncer elevadíssimo aqui no Brasil, com utilização exagerada de... É, de de é, agrotóxico de veneno, então nós fazemos críticas ao, ao, ao, ao que os governos passados fizeram: governo FHC, governo Lula, governo Dilma, governo Dilma, que ficaram Quem do necessário. Muito pelo contrário, é, muitas vezes até se aliaram a setores exploradores e destruidores da natureza, exploradores da classe trabalhadora. Mas uma crítica maior ainda ao governo Bolsonaro que é o supra-sumo. Do, do, do, do, do genocida, do ecocida e da, da, da, da falta de respeito e de sensibilidade para com a população e para com a natureza e para com a classe trabalhadora. Então, a nossa luta é muito grande, é muito forte, nós precisamos nos unir cada vez mais nessa, nessa batalha. Depois, no fim, se as pessoas tiverem interesse em se aprofundar nos debates, é só procurar a Verônica, que nós vamos estar passando toda uma bibliografia, ah, inclusive, eu vou passar rapidamente aqui algumas, alguns, alguns textos importantes que eu já falei, a Dialética da Natureza, do Engels, o que é o socialismo, do Michel Lovy, é, o ecossocialismo de Karl Marx, do Koei Saito, que é um japonês que lançou agora um livro que eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas muita gente está falando bem desse livro agora, do Saito, que é um japonês que lançou esse livro, é, Defesa do Marxismo, do Mariátegui, que é aquele escritor peruano que eu falei, a, a Ecologia de Marx, do John Bellamy Foster, que é um escritor dos Estados Unidos, é, nós temos aqui no Brasil vários é, indígenas, temos o, o, o, o Krenak, temos o Raoni, temos a Sônia Guajajara, temos o Davi Kopenawa, tem vários indígenas na luta aqui com a gente, nós temos é, militantes também da, da, da, das redes sociais, como disse aqui a Verônica antes, tem a Sabrina Fernandes, tem o Eduardo Sabarreto, que é professor lá na UF, é, temos o Chico Mendes, que é uma referência para a gente, que é um cara que linkou a luta é, sindical com a luta ambiental lá no Acre, em Chapuri, e foi assassinado por isso, por fazendeiros, tá certo? Então, nós temos é, muita, muito material para estar tá trabalhando e nos embasando, teoricamente, na nossa luta concreta. A teoria tem que estar tá aliada à prática. Eu vou parar por aqui, senão é, eu me empolgo demais aqui, gente. Verônica. <risos> Maurício, quer quero. É. Deixa então, ver não, se não, o Beto pergunta, um né? uh, não, Aquela pergunta que tu falava do, do, do, do Alberto, acho que o Beto já respondeu de forma magnífica. Né? Porque, mas eu só queria acrescentar algumas coisas. É, que o, o Alberto falou: é, por que não comovem multidões? Eu acho que não é bem assim. Se, se a gente for ver. É, não, não, não. agora no século no século XXI né? a, a, a quantidade de mobilizações que houveram que tiveram temas ambientais envolvidos e que mobilizaram multidões aqui no Brasil eu estou lembrando de pelo menos três a a, a, a luta contra Belo Monte né? que gerou mobilizações de várias partes do, do, do planeta né? a luta uh, em defesa do povo guarani Kaiowá a partir daquela carta de, de, de suicídio coletivo que começou a ser divulgado nas redes sociais, houveram várias passeatas gigantescas em, em várias cidades, a luta contra a reforma do Código Florestal. Né? Então, houveram, sim, várias mobilizações que levaram multidões a, a, a, a, a sair às a, a ruas para protestar. A guerra da, da água na, na, na Bolívia, a guerra do gás também lá, a luta com, pela, contra a estrada no, no, do no Típines também, na, na Bolívia. Né? Então, há vários processos que envolvem questões ambientais que têm arrastado multidões para a luta, assim, né? que têm levado os povos originários e tudo mais. Né? Agora, tem tudo isso que o Beto falou, tem a questão, a, a, a, esse controle das elites que ele fala, né? tem o, o problema da educação, né? porque a... a, a, a esse controle sobre o que é colocado nas escolas. Por que a burguesia tem tanto interesse em controlar aquilo que os professores podem é, falar em, em sala de aula? Porque eles querem controlar a educação, eles querem controlar o que é, a, a, o pensamento crítico do, do, dos trabalhadores, porque não interessa para a burguesia isso. E tem outro lado também, é a questão das direções do movimento de massas. Né? Porque parte dessas lutas elas são travadas por conta dessas direções. Hoje, nós temos uma luta contra a reforma administrativa que, lamentavelmente, o conjunto dos servidores públicos não está envolvido tá? Num, contra um, um, um, uma PEC, contra uma reforma que vai destruir o serviço público. O conjunto da população tinha que estar envolvido porque vai destruir o serviço público que oferecido para a população. Agora, por que, que parte das direções sindicais não levam essa essa luta até o fim. Então, não é só na questão ambiental, mas também em outras questões, esse papel da direção dos movimentos, ela é crucial e pode definir até se uma luta, determinada luta ela chega até um patamar ou não, várias dessas rebeliões, o, o, o, o que tem acontecido no Chile, o que tem acontecido na na, Colum, na Colômbia, o que aconteceu no Brasil na década de 80, com a derrubada da ditadura militar, são várias lutas que, elas, em determinado momento, elas criaram um corpo de um processo de rebelião, um processo que avançava para uma perspectiva revolucionária, mas foi interrompido por conta da atuação de direções contra revolucionárias. Nós não podemos tirar essa perspectiva também. Muita parte dessas lutas não são concluídas por conta da atuação dessas direções que freiam essas lutas, porque se adaptaram ao regime burguês, se adaptaram ao capitalismo, apesar de não dizerem isso. Eu queria fazer só dois comentários, outras duas perguntas na sequência, deixa eu só ver aqui o chat. Eu vou fazer depois alguns comentários da Gleice... A Lúcia fala o que material está sendo construído pelo pessoal. O Beto já, já falou alguma coisa. Uh, nós temos um setorial ecossocialista no PSOL, onde a gente faz, faz vários debates sobre várias questões, tem material, tá, tem material impresso, tem um material excelente que, é, que a, o setorial ecossocialista de São Paulo fez como propostas é, é, para atuação nas prefeituras. Né? Então, tem, tem bastante material sendo produzido dentro do PSOL sobre isso. Uh, falta avançar ainda mais, sim, mas nós, nós temos uh, alguns caminhos e caminhos importantes já trilhados. Uh, a, a Adriana fez o um comentário sobre a Força Nacional de Segurança, na... ainda há ainda, ainda pouco o Beto falou sobre a lógica da ditadura dos grandes projetos para a Amazônia. Lamentavelmente, quando Lula e Dilma assumem o poder, assumem o governo federal, a, a lógica que fizeram para a Amazônia foi a mesma da ditadura militar a implantação de grandes projetos, as usinas de, de, de Santo Antônio Giral, a usina hidrelétrica de Belo Monte, a tentativa de construir mais de 30 hidrelétricas na bacia do Tapajós, tá? e utilizando o mesmo modo dos operandi, impondo a força de cima para baixo, sufocando os movimentos sociais, cooptando lideranças, colocar a para ter uma ideia, colocar a Força Nacional de Segurança para ir para dentro dos canteiros de obra da, da, da usina de Belo Monte identificar quem eram os operários que estavam discutindo greve, e quando estourou uma greve, a Força Nacional de Segurança foi para o meio da estrada, parou o caminhão, o ônibus, colocou os operários que estavam caminhando de um canteiro para o outro, que estavam em processo de greve, prendeu todos eles no ônibus, levou para a Norte Energia, a Norte Energia demitiu todos eles, e eles foram levados para o aeroporto. Típico de um regime de ditadura militar. E isso não aconteceu no governo Bolsonaro. Isso aconteceu no governo de Dilma Rousseff. Importante, né? Porque temos também alguns exemplos latino-americanos, como García Lineras, um forte referente boliviano, ex-vice-presidente de Evo, e ele é defensor teórico ele tem, Beto, também, vários livros. Seria interessante pegar eles, sobretudo, para criticar, né? Porque são os debates que temos com esses setores. Muitos são companheiros de luta. Muitos deles são companheiros que, eh, no dia 24, vamos nos encontrar na rua eh, pelo Fora Bolsonaro. Mas esse debate sobre o produtivismo, porque o que eles falam, e, e o Maurício coloca que questão do governo do, do dos governos do PT, né? Eh, e, disse Lineras, a eh, América Latina é muito pobre, não produzimos. Então, o que temos? Temos bens comuns, temos nosa, nossas terras, temos temos nossos, este nossa água, eh, nossos minerais. Então, temos que, que vender isso, porque é a forma em que nossos povos podem sobreviver. Essa é a lógica de destruição absoluta. Na, na Argentina, tivemos fuerte eh, política dos governos progresistas de Cristina e de Néstor, por exemplo, com um avanço tremendo da eh, megamineria, o próprio Monsanto foi convidado, este, de, de, de, de luxo, de este, governo Cristina, então mais o povo enfrentou ele e o um povo muito pequeno, de uma população bem pequena, que se chama Malvinas Argentinas, conseguiu eh, evitar que a, a planta de Monsanto se establezca estabeleça nesse lugar. Então, a luta, como o, o Maurício colocou, que ele deu muitos exemplos, e a verdade temos muitos mais, a luta está conseguindo e, e tem conseguido importantes este, eh, conquistas na América Latina e no mundo. Sim? Então, evidentemente, vai por aí. Temos algumas outras intervenções e, e, e opiniões. aí um, A Gleis meio que faz uma proposta. Sim? Eu acho interessante aí porque ela coloca a questão, eh, vou ler aqui, uma forma urgente e necessária de ação internacionalista que podemos e devemos fazer é atuar contra a produção, transporte e distribuição do mercúrio. Que vem de Minas do Chile, passa por Argentina, Brasil, etc. E que abastece o garimpo ilegal, por exemplo, no território Mundurucu e Yamumai. Eh, o que vocês acham que se eh, pode fazer ou, ou podemos fazer com isso? Eu acho interessante como uma, uma proposta para tipo, encaminhamento na verdade da Gleice porque são essas questões que a gente tem que discutir né? como, como organizar ações internacionalistas, porque evidentemente una uma problemática que não é própria de um governo particular como o Brasil ou um governo como Bolsonaro é um problema que estamos enfrentando os povos em distintos países e mais se somos povos irmãos que estamos viviendo situações bem parecidas então, acho que eh, uma proposta de campanha internacional por isso, provocando também que desde o PSOL, as bancadas e demais se sumem eh, a uma ação contra o ingresso do mercúrio, a, produção, a a distribuição do mercúrio, acho que eh, seria interessante. Não sei se você tem alguma outra proposta para, para sumar essa da, da Gleisi. E que mais? Acho que depois a Nancy coloca também a crise do capitalismo e de toda a ordem econômica, social, política ambiental que se resolve unicamente com sua derrota definitiva em todo o planeta. A questão ambiental é urgente. Quais as bandeiras centrais que as massas trabalhadoras entendam que também são suas e que unifique a luta pelo direito por direitos trabal... trabalhistas populares e a defesa do planeta então quem quer falar agora acho que já deveríamos ir pensando em fechar né não sei se você querem... posso falar já... Vai. já vai ser o fechamento ou a gente responde as perguntas e fecha depois Podemos, podemos responder essas, essas duas colocações que, que eu li recém da Nancy e da Gleice, e depois fazemos uma roda de fechamento. Eu vou olhar depois também o chat e se tem alguma coisa a mais você fala, enquanto você falam, sim? Falo eu ou falo você, Maurício? Não, eu, eu tenho pleno acordo com o que foi foi colocado aqui pela Nancy, pela Gleice, pela, pela própria Verônica, pelo Maurício, enfim, nós estamos bem sintonizados aqui, não é à toa que nós estamos no mesmo movimento de esquerda radical. Eu acho que nós temos que começar derrubando esse governo. Eu acho que o, o passo inicial é botar abaixo o governo Bolsonaro, certo? Botar abaixo o governo Bolsonaro, a... É, para isso, nós precisamos ir aumentando as manifestações até desembocar numa greve geral. Nós precisamos fazer uma greve, mobilização da classe trabalhadora, que una os trabalhadores do campo e da cidade para derrubar o Bolsonaro. Mas só isso não basta. Porque se a gente derrubar o Bolsonaro para colocar um outro governo, tipo o governo Lula, que está se articulando aí com setores da burguesia, vai fazer um governo mais à direita do que foram os anteriores governos do PT porque ele está ampliando o leque de, de, de, de, de alianças para o DEM, para o PSDB, para o Centrão de novo, enfim, com esse argumento do combate ao, ao famigerado fascismo, ao combalido Bolsonaro, que está inclusive internado ali no hospital, enfim, então existe toda essa argumentação para derrubar o, o Bolsonaro, inclusive setores da burocracia sindical, como colocou o Maurício aqui, é, e o próprio é, PT e setores que estão é, privilegiando a disputa eleitoral não querem derrubar o Bolsonaro em impeachment. Eles querem enfraquecer o Bolsonaro, minar o Bolsonaro, desgastar o Bolsonaro para tentar ganhar a eleição em 2022. Nós não podemos entrar nessa. Nós não podemos entrar nessa. Nós temos que derrubar o governo Bolsonaro é, através de uma greve geral e criar uma crise sistêmica e uma possibilidade de insurreição, insurrecional. Certo? E não apostar todas as fichas na via eleitoral. Nós participamos da eleição também. Inclusive, nós vamos lançar o nosso pré-candidato, que é o Glauber Braga, nosso pré-candidato a presidente pelo PSOL, para construir essa pauta aqui que nós estamos discutindo. Porque essa pauta não vai ser tocada pelo Bolsonaro, não vai ser tocada pelo Ciro, não vai ser... To... Inclusive, o Ciro, o PDT do Ciro, fechou questão agora no PL da Grilagem, como foi colocado aqui pelo Maurício, está rodando agora no Congresso Nacional... Um projeto de lei 2633, que é um projeto de lei que legaliza terras públicas roubadas por fazendeiros, tá certo? É, principalmente em áreas de floresta, para botar abaixo a floresta e meter gado, soja, arroz, escambal, mineração, mercúrio e tudo mais. Com relação à companheira que falou da questão do mercúrio, é, é fundamental combater o mercúrio, combater o garimpo, combater a mineração. Combater as madeireiras, combater o agronegócio, combater os agrotóxicos, o veneno. Nós temos que levar essa pauta. Quem vai levar essa pauta é o Glauber Braga, nosso candidato, nosso pré-candidato a presidente, pelo PSOL. Não é o Lula, não é o Ciro, não é o, o, o, o Bolsonaro e não é ninguém da direita, nem da centro-esquerda nem do centro que vai fazer isso. Ou nós faremos isso, ou não será feito. Tá certo? Nós temos que agarrar. Na unha esse negócio aí, e ir para cima deles. Tá certo? Não podemos vacilar nesse momento. Tá certo? Então, eu tenho acordo com essa ideia de construir um movimento internacional. Isso é um pouco meio que já existe. O movimento ecológico é um movimento internacional. É um movimento internacionalista. O problema é que há fortes setores do movimento ecológico que tem um viés social-democrata ou liberal, que é o caso dos partidos verdes, que são fortíssimos na Europa. Que, aliás, inclusive, foi lá onde surgiu o Partido Verde, eu tive a possibilidade de acompanhar isso, desde o nascimento, como eu falei no começo da minha intervenção, desde criança eu acompanho esse debate. Inclusive, o Partido Verde veio e foi construído no Brasil. No primeiro momento, eu me aproximei, simpatizei com o Partido Verde. Existia uma aliança entre o PT e o PV. Eu não sei se o Maurício se lembra disso. O Maurício, inclusive, nós nos conhecemos na luta contra Belo Monte. O Maurício fazia parte do Xingu Vivo ali para sempre, no Pará. E nós ali já, fundando o setorial do PSOL, no começo dos anos 2010, 2011, não me lembro direito elencamos a questão de Belo Monte, a questão da reforma do Código Florestal e contra a construção de usinas nucleares. Com relação às usinas nucleares, a Alemanha e a Suíça já aprovaram o desembarque das usinas nucleares. Já tem data 2022 na Alemanha e 2038 na Suíça para eles desligarem as suas usinas nucleares. É lógico que isso é uma coisa simples, você tem todo o lixo nuclear que ainda não tem solução para isso. Você tem que botar isso em containers de concreto e ficar aquilo ali durante décadas, séculos ou milênios aquilo ali. Sabe-se lá quanto tempo demora para aquela radiação e depois você tem a possibilidade de trincar os contêineres, de ter problema. Nós tivemos Fukushima, que houve aquela, aquela tsunami ali que afetou uma usina nuclear em Fukushima. No Japão, cara, nós estamos falando do Japão, país ultra seguro, super organizado. Porra, se nem o Japão conseguiu segurar, temos a Chernobyl na, na União Soviética, o Three Mile Island dos Estados Unidos, são todos problemas gravíssimos. E aqui no Brasil tem um projeto de construir mais usinas nucleares. Agora no Pernambuco, inclusive na tua terra, viu, Verônica? É, acompanha aí no Pernambuco a questão da, da construção de usinas nucleares. Tem um projeto de mais duas ou três usinas nucleares aí no interior do Pernambuco. Então nós temos que ir para cima deles, tá? Enquanto países estão estão nós estamos entrando nessa, tá certo? Então nós temos que sair completamente dessa, então nós temos que construir o um movimento nacional. E o ecosocialismo, justamente, é uma vertente do movimento ecológico e socialista que é, vai pela esquerda revolucionária, que não aceita esse viés é, dos partidos verdes, da, da, da, da linha social democrata ou liberal, ou ecoliberalismo, eco-social democracia. É... Obrigado, Thay, estou vendo a mensagem dela aqui. Vocês me inspiram também fazendo essas questões todas. E, e, e, e, e nós estamos vivendo problemas seríssimos aí, é, no mundo todo, que as pessoas vão ter que, principalmente a juventude, porque nós já estamos mais ali, mais para lá do que para cá. Agora, a juventude está vindo toda com toda a força aí, e vai dar todo esse pepino aí para descascar. Agora, pelo menos, a nossa consciência vai estar tranquila que nós vamos estar tá deixando a semente plantada, nós estamos semeando a rebelião aqui. Semeando a rebelião ecossocialista para inspirar a juventude e ir junto nessa luta é, contra esse sistema é, genocida e ecocida que é o sistema capitalista, que superexplora a classe trabalhadora e superexplora a natureza e vai largar uma bomba para a gente. Nós estamos vendo a questão do aquecimento global e eu já vou concluindo por aqui essa minha fala falando da importância das mudanças das matrizes energéticas aqui no Brasil. A matriz energética aqui no Brasil é baseada principalmente nos combustíveis fósseis, no petróleo, é, nas hidrelétricas, no nuclear. Nós temos que desembarcar disso aí. Muita gente acha que usina hidrelétrica é, não é tão ruim assim. Ela é, sim, muito ruim. A usina hidrelétrica tem um impacto socioambiental, ela tem uma cadeia produtiva de impactos socioambientais terrível, principalmente para as pessoas que moram em torno. Nós temos um movimento... É, dos atingidos por barragem, que é fortíssima aqui no Brasil, é, que luta contra essas barragens todas, o Maurício já é, discorreu sobre isso aí, a questão da tentativa de construir, sem falar da impossibilidade de você continuar tendo peixes fazendo a piracema, porque as, as, as hidrelétricas impedem os peixes de subir os rios para proliferar, enfim. Então, nós temos que desembarcar desse, desses, dessa matriz energética poluidora, que causa grandes impactos ambientais, que é combustível fóssil, nuclear e hidrelétrica. E nós temos opções, sim, nós temos possibilidades, que é a energia solar, a energia eólica, a maré motriz. O balanço das marés, a maré sobe ou desce, tem onda, então você tem já países e você tem pesquisa avançada que pode colocar turbinas ali que acompanham o balanço da maré é, e que produz energia. Você tem, lógico, problemas de peixes que vão passar por ali, vai ter problema, a eólica também se ela for colocada num lugar que tem migração de pássaros, pode matar os pássaros que vão passar ali. Tem o um ronco do motor da energia eólica também, é, que atrapalha quem mora na, na, na, perto da, da usina e, da eólica, aquelas torres enormes atrapalham determinadas regiões turísticas. O Nordeste tem muito problema com relação a isso, porque é, isso é feito única e exclusivamente com a intenção de ter lucro, de ganhar dinheiro, sem consultar a população, como colocou a Verônica aqui, é absolutamente fundamental a gente é, aprofundar a democracia operária, a democracia, é, vamos dizer assim, socialista, vamos dizer assim, é, é absolutamente fundamental. Então, é, é, é essas questões, a questão, e para concluir agora rapidamente, só a questão da pandemia. Veja, essa questão da pandemia já vinha há décadas, nós estávamos acompanhando isso. Tinha SARS, a MERS, a gripe suína, a gripe aviária, a doença da vaca louca, nós estávamos vendo isso chegar. Eu me lembro que eu era criança e eu via que os povos do sudeste asiático andando com máscara e eu olhava e falava, nossa, como deve ser difícil andando com máscara para lá e para cá o tempo todo. Será que nós vamos chegar nisso um dia? Estamos nós aqui, tudo de máscara. Eu não estou agora de máscara porque eu estou aqui num lugar recolhido sozinho. Tá certo? Mas é terrível isso daí, é absolutamente terrível. Nós estamos vivendo quase uma... Nós vamos chegar numa situação de Mad Max. Quem viu o filme sabe. É um caos generalizado, uma luta pela sobrevivência. Nós temos que impedir isso aí. É... Nós estamos num trem que caminha... Tem uma alegoria. Um trem que caminha em desabalada carreira em direção ao abismo. Não adianta você trocar o condutor do trem se o trem continuar indo em desabalada carreira em direção ao abismo. Não adianta você tirar o Guigues que está dirigindo o trem e botar o operário com visão é, produtivista e desenvolvimentista que vai conduzir o trem para o mesmo caminho, que nós vamos para o abismo do mesmo jeito. Nós vamos destruir as condições físico, química, biológicas de existência do ser humano na face do planeta Terra, se a gente continuar isso. Não vai ter mais luta de classe, não vai ter classe, não vai ter nem gente aqui para fazer nada. Óbvio que vai ter vida algumas baratas, lagartixas provavelmente vão ficar por aí. E outra questão fundamental aqui para concluir mesmo é o seguinte, quem vai fazer essa revolução é a classe trabalhadora, é o proletariado. Infelizmente, não tem como a gente organizar os bichinhos, panda, uh, os mico-leão-dourado, não tem como organizar uh, os jacarés, as onças para fazer a revolução. Somos nós, é a classe trabalhadora, o proletariado que vai fazer. Por isso é absolutamente fundamental a gente caminhar juntos é, nessa luta socialista e ecológica para poder superar o sistema capitalista. Se nós vamos todos para o buraco, não tem saída. O aquecimento global, se a gente não fizer nada, ele é irreversível. Estão falando de um bilhão de espécies mortas agora, nos últimos meses. A companheira do Canadá, que está lá no Canadá, está sentindo o calor extremo. O derretimento das calotas polares, é um absurdo tudo isso que está acontecendo e as pessoas fingem que não vê os grandes capitalistas, esses grandes conglomerados aqui que o Maurício citou parece que eles não eles, a, a, a ganância a, a força do sistema a, a obsessão pelo lucro é mais forte muitas vezes do que a, a consciência de que não tem como, você não pode ter crescimento indefinido num planeta que é definido, num planeta que é finito, num planeta que é delimitado. Você não tem como sustentar um sistema que apregou o crescimento constante num planeta que ele, ele, ele não vai crescer, ele vai continuar aí esse planeta, certo? Então, é, é, é um pouco isso que eu queria falar. É... Me desculpe um pouco a exasperação, mas é que quando eu toco nesse assunto, eu fico mesmo irado, cara. Eu fico irado porque é uma, um absurdo é, tudo isso que está acontecendo e as pessoas, como foi dito aqui, parece que não só as pessoas, mas, assim, as elites. Então, é por isso que é importante fazer uma revolução, derrubar as elites e botar a classe trabalhadora com preocupação ecológica no comando, na construção do ecossocialismo ou do socialismo ecológico. Obrigado, gente. Desculpe me alongar. Você está certo, Beto. Temos que ficar todos assim, revoltados contra o capital. Maurício, vai tudo. Bom, eu vou ver se falo rapidinho, só para responder aquela... É, Verônica, a Liz vai ter que fazer uma outra live para a gente conseguir avançar só, nesse, só nesses pontos que estão aqui no chat. Olha <risos> só. É, além, além desse ponto que a, que a Gleice colocou, e é, é isso, que a Verônica, que o, que o Beto já falaram sobre a questão do, do, do, do Mercúrio, é, uma campanha internacional seria excelente a gente conseguir é, é, fazer isso algo que atingisse desde a produção nós temos exemplo lá do, do, do, do em portos na, na Europa onde onde os portuários se recusaram a levar material para fabricar é, é, material bélico em Israel em def, é, para defender o povo palestino então é, se, é seria uma grandiosa campanha se a gente conseguisse é, um, um resultado como esse Tá? e que, fundamentalmente, é... parte, parte disso já está acontecendo, que é a luta contra o garimpo ilegal, a luta contra a, a, a, o garimpo em terras indígenas. Tá? Ou seja, se a gente já começa por aí esse processo é, é, de, de impedir que o garimpo seja é, é, seguido, na, na, na, na, na... o garimpo ilegal na, nas terras indígenas, é, é, e de sequência, que a gente consiga derrotar todos os projetos que tem para legalizar a mineração em terras indígenas, a gente já parte pela cadeia ao inverso. Já cortamos o, o, o final, o, o destinatário desse mercúrio, e a gente segue nessa campanha para é, pegar o, o, o, a origem dele lá na sua produção. Eu acho que é excelente se a gente consegue uh, formatar, organizar um, um, uma campanha uh, assim. Uh, e, se, se eu não me engano, hoje saiu uma reportagem, alguém me mandou o link, só que eu não tive tempo de ler, falando justamente sobre a questão da contaminação de mercúrio dos povos indígenas no, no Tapajós, né? as consequências, fazendo uma comparação com... Uh, o problema de Minamata no Japão que houve na, na, na década de 50, se eu não me engano, com o nascimento de várias é, é, crianças com deformações por causa da contaminação do mercúrio. Então, é algo muito sério que o, que o governo está jogando para debaixo dos panos né, e que é, é, logo, logo é, é, esse negócio vai estourar porque é, já há relatos de, de, de, de algumas situações de crianças nascendo com anomalias, mas isso ainda está sendo muito é, muito encoberto uh, teve um ponto que a Gleice aí só para fechar antes, antes dessa pergunta a Gleice colocou a concepção do que os povos do que são os povos indígenas necessita ser atualizada pois devem incluir povos indígenas que vivem nas áreas urbanas uh, eu particularmente eu não gosto muito desse termo indígenas ele foi apropriado pra, pelo movimento indígena pelos pelos povos indígenas Principalmente no período antes da, da, da Constituição, que era uma forma de dar coesão a todo aquele movimento, dar uma coesão a todos os povos que, que estavam é, lutando e se denominar povos indígenas, para uh, facilitar essa identificação como o, como parentes. Tá? Mas é, eu acho que os próprios povos indígenas precisam avançar nisso. Foi aquela discussão sobre autodeterminação que eu, que eu coloquei, aquela concepção do Lene sobre autodeterminação das nações. Os povos indígenas eles precisam avançar na perspectiva de que eles são nações, são povos que já existiam aqui na América Latina né, e foram derrotados militarmente pelo exército que veio da Europa e que ocupou e saqueou as suas terras e expulsou ou, ou dizimou esses povos. Né. Então, o... o, o é isso que ela fala o se aquele indígena ele mora na cidade não é pelo fato dele de não ser aldeado que ele vai deixar de ser indígena a mesma coisa se um fazendo uma comparação meio rasa se um brasileiro que mora na Europa ou mora no Japão ele vai deixar de ser brasileiro porque ele está morando em outro país é tá? uma comparação rasa seria mais ou menos isso tá? então eu acho que é necessário os povos indígenas se autoafirmarem como são o povo Mapuute que, que, que, que tem uma um, um grande uma grande é, é, força nisso o povo Munduruku os caiapó os caapó os caigangue, né? os tembé os tupinambá se afirmarem nisso enquanto povos né? eu acho que a partir daí Gleice essa é, é, essa questão de ser urbano ou aldeado ela deixa de existir a partir do momento que se reconhecem como nações que se reconhecem como povos. Sim, eu queria só adicionar uma questão, que eu acho que todas essas ideias que estão surgindo do debate, primeiro que vamos ter que organizar um outro, isso com certeza. Estou pensando também que seria interessante aí talvez eh, com alguns materiais de estudo, talvez um curso de formação, um veto, já tem feitos a través do eh, do, do contrapoder. De, segundo entendo, nós como alternativa socialista também organizamos alguns, mas talvez um, um, um encontro entre entre vários de nós para organizar uma uma próxima atividade e com certeza, assim. eh, e em relação às campanhas. Não me lembro quem falou, eh, acho que foi o Beto também. A verdade, o, o ecosocialismo digamos, as lutas meio ambientais são organizadas pelo geral, geralmente internacionalmente, sim? A, a Liga Internacional Socialista tem, eh, tem participado de muitas demais. Então, acho que é continuar nessa linha, Podemos pensar em particular isso que o Maurício está colocando sobre mercúrio combinado com garimpo. Eh, eh, pelo que eu vejo, alguns compañeros e compañeras que estão participando da live eh, podem ajudar bastante na questão de organizar eh, ferramentas que ajudem na visualização de esas questões, como. Eh, vídeos ou questões gráficas que ajudem também para impulsionar, digamos, eh, não impulsionar, eh, compartilhar isso de maneira, maneira mais este, eh, efetiva. Eh, e, obviamente, o acho que não, no, no, no, digamos, não que é fundamento. O que estamos fazendo aqui e, e vamos continuar... Este, organizando outras este, atividades de ese tipo, é, é básicamente colocar a pauta eco como uma pauta fundamental dos é, revolucionários e as revolucionárias. E é esse objetivo do debate, sim? esse objetivo da, da atividade, então, é colocar todas essas campanhas, é colocar todas essas palavras de ordem, é colocar todas essas lutas é, no sentido de avançar construção de organização revolucionária para disputar o poder do Estado, porque como bem colocou veto não existe forma de resolver eh, todas e cada um, uma de dessas de esas lutas se a gente não dá essa batalha pelo poder do Estado e é com a classe trabalhadora, desde os setores oprimidos que eh, oprimidos e eh, explorados, quem vamos a eh, ter digamos, a, a necessidade de lutar este, por, pelo, pelo, pelo planeta pelo meio ambiente porque como eu falei um princípio porque é, em, é em defesa própria, própria. Eh, nenhum setor capitalista mais ou menos grande, burguês mais ou menos grande eh, vai defender porque eles estão eh, pela defesa do eh, capital, do lucro, então é aí que a gente está é, construindo, construindo eco militante é, e, obviamente, com um programa é, socialista anticapitalista. É, eu estou colocando não para fechar, porque vamos fazer essa roda final, é, mas porque vi que algumas das propostas têm a ver com isso. Façam, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma... A verdade, estamos fazendo muita coisa, mas é interessante ver como tudo isso vamos, eh, digamos, organizando de maneira tal, que não sejam lutas parciais, senão que sejam parte de uma luta fundamental que é contra o sistema capitalista, e para isso a convocatoria e o convite é se sumar ao ecosocialismo com perspectiva internacionalista e anticapitalista. Então, vamos fazer as falas finais, eu não sei se estou perdendo, talvez fique alguma pergunta, mas como falamos, vão ficar para uma próxima atividade, é, mas acho que pelo tempo deveríamos ir, ir fazendo essa fala final. Querem pegar cinco minutos cada um? Vai bem, se, se precisam mais. Palma. Sim. Não, tá acho bem? que é suficiente. Sim, sim. É, é um debate que estamos abrindo, sim então a gente vai continuar. Bora. Certo? Eu? Tá. Bom, eu queria agradecer, eu, eu tenho muito acordo com o que foi dito aqui, com as preocupações, é, principalmente com a fala da Verônica, do Maurício aqui, e das perguntas que foram colocadas pelo pessoal que está nos acompanhando que demonstra uma sensibilidade muito grande para, com essas questões, para, com essa pauta. É, agradecer o espaço. Eu queria dizer que uma das maneiras de se organizar vai um pouco na linha do que disse a Verônica aqui antes, que é a construção de núcleos de base. Nós trabalhamos, não é à toa que eu estou num grupo chamado Pessoal Pela Base, nós trabalhamos construindo núcleos de base com é, duas, três, quatro pessoas você constrói um núcleo, um núcleo que é justamente para já ir juntando as pessoas que têm preocupação nesse assunto então é, nós temos um núcleo ali, saudar inclusive o pessoal de Avaré, temos vários núcleos pelo interior de São Paulo, Avaré, Botucatu é, Bauru é, Camaradas em Ribeirão Preto São José dos Campos tá? É muita gente, Boararas batatais, enfim, na capital de São Paulo mesmo, temos a, a nossa galera toda ali trabalhando ali, militando ali, enfim. É, então, é uma das formas, e eu diria que talvez uma das mais importantes é construir os núcleos de base. Construir os núcleos de base para ir juntando a galera para poder ir aproximando quem tem ideia parecida. E aí os núcleos vão se auto-organizando e vão é, elaborando as suas... As suas, as suas pautas locais, porque muitas vezes numa cidade você tem um problema maior, no outro você tem um dos problemas seríssimos que nós estamos enfrentando agora no interior do estado de São Paulo é a privatização das represas. As represas estão privatizadas para multinacionais que controlam os recursos hídricos, então eles controlam a vazão das represas é, nós temos vários problemas seríssimos com relação a isso, porque uma multinacional ela está preocupada com o lucro, então se ela tiver que aumentar a vazão da represa para aumentar a geração de energia e vender lá na bolsa de energia, sei lá eu, aonde ela está pouco se lixando com a cadeia produtiva que depende dessa água da represa para sobreviver, como as pequenas pousadas, os hotéis, é, os pescadores... É, o pessoal que depende da, daquilo ali, as cozinheiras que estão nas pousadas e nos hotéis, os motoristas que levam as pessoas até lá, o setor de turismo é afetado, então veja, a primeira coisa é recuperar é, esses recursos estratégicos como a água, como as florestas para controle público para controle nosso, da população organizada, um Estado que nos represente tudo bem que no marxismo nós vamos lá na frente superar a questão do Estado mas por enquanto isso não está colocado. Eu sou desses que acho que nós temos que ir lá na frente trabalhar com a perspectiva de superação do Estado. Mas por enquanto nós não temos ainda condição de fazer isso. Mas nós mantemos essa, essa, essa, essa, essa luz no horizonte, tá certo? Então é isso. Basicamente, agradecer o público que acompanhou, que debateu, camaradas, sigam é, as nossas páginas no Facebook, no Twitter. Eu tenho uma página no Facebook, Beto Banvar, é só acompanhar lá. Todos os grupos que compõem a Esquerda Radical têm ali as suas, as suas páginas no Facebook, os militantes têm as suas páginas. Vamos acompanhar, apoiar, trocar ideia, fortalecer, organizar outras atividades, tem a plataforma Contra Poder, como já colocou a Verônica aqui, que é uma plataforma muito boa de debate socialista, acompanha a plataforma Contra Poder, tem os núcleos setoriais ecossocialistas do PSOL, dentro do PSOL, inclusive alguns autônomos que não estão no PSOL, vamos acompanhar tudo isso e vamos fortalecer esses núcleos de base e dar todo o poder aos soviéticos, vamos para cima, que nós temos que construir essa revolução, meus amigos, foi um prazer muito grande, Maurício, Verônica, o Mariano que caiu aqui, a turma da Argentina, do resto do mundo, aqui do Brasil, e estamos juntos nessa. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para fazer outros debates. Obrigado, ca camaradas. Obrigada a você, por favor. A verdade é verdade um luxo, o companheiro, aí, dando cátedra. O Beto. É, mas, como você fala, a gente vai continuar aqui. Então, vamos continuar construindo e é assim mesmo, como você coloca: construindo todo o poder para os sovietes. Então, é aí onde nasce a coisa boa, né? As ideias, a elaboração, vai partir daí, e sempre parte daí. Então, vamos vamos continuar nessa nessa construção. Fica aí, não vai embora ainda, que vamos escutar aí o, o Maurício, né? Vai, vou ficar Maurício. até o fim. É, deixa eu iniciar essa minha fala final. É, é, fazendo referência a, a, a alguns comentários em, em cima daquela minha fala sobre os povos indígenas, o, o Alexandre colocou que não somos nós que devemos dizer eles como se identificarem. Sim, com certeza, tenho pleno acordo com isso que coloca, Alexandre. Ah, é, não, não é uma questão de nós definirmos. Se, se os povos indígenas, os povos originários, ah, eles se... Uh, reivindicam essa terminologia de povos indígenas, inclusive a associação, a PIB, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, todas as, as, as associações, eh, quando tratam dos povos originários, povos indígenas em geral, utilizam esse termo, tem total legitimidade para utilizar. Não há nenhum questionamento sobre isso. Né? É, a Gleice colocou, a questão não é como os povos se reconhecem, mas como a sociedade indígena, não os vê e os, os trata. Eu acho que tem as duas questões, Gleice. É, teve uma situação lá de Belo Monte. A, a Belo Monte, a construção, a ideia da elétrica e tudo mais, é, ela é interessante é, sobre vários, vários, vários aspectos. Inclusive, sobre essa questão do, do, do autorreconhecimento. Ah, tinha uma série de ribeirinhos, é, pescadores, que viviam ali no entorno de Altamira, né? e que, é, quando eles viram que as condicionantes que estava sendo organizadas elas não iriam atingi-los, né? eles começaram a se auto-reconhecer como indígenas. Porque, na verdade, eles eram indígenas. Eles eram da, da, das populações indígenas da região, só que, por uma série de fatores, não, não dá para avançar aqui, é, é, eles deixaram de se reconhecer como indígenas e queriam ser reconhecidos como pescadores, como ribeirinhos, como é, parte da população, por conta, inclusive, do preconceito de que indígena seria atrasado. Com o processo da, da, da construção da elétrica, eles começaram a se reconhecer como indígenas porque eles viram que a, a, a, as políticas públicas que estavam sendo adotadas elas era, era, elas estavam sendo garantidas para os povos indígenas e não para as populações ribeirinhas. Então, houve toda uma, uma, uma parte da população ali do entorno de Altamira, de pescadores, que começou a se reivindicar corretamente né, como indígena. Né? Então, é, é, é, só, só para citar, não, não vai dar para aprofundar isso, que é, é bem complexo toda toda essa questão que, que envolve essa questão de, de reconhecimento, de autorreconhecimento, autodeterminação, é, um, é um tema muito complexo. Né? Mas, sem dúvida, são, são os povos que têm essa legitimidade para se afirmarem e dizerem é, o que são e o que querem para os seus destinos. Isso, é, é, é, é, qualquer comunista que se preze, socialista tem que, que, que defender. Eu queria finalizar... É, é, eu, eu, vou, eu vou ler uma, uma, é, um, um trecho de uma de uma matéria que o, que o Alejandro bodar do, do MST da Argentina, está no, tá no site da LISH, falava sobre a, a, a, a, essa rebelião latino-americana, a rebelião, a rebelião da juventude do povo trabalhador contra o governo de Duque na Colômbia, o resultado é, é o resultado da eleição e é, é o resultado da eleição constituinte no Chile e o triunfo de Pedro Castillo no Peru são as últimas expressões das profundas mudanças que estão se desenvolvendo, se desenrolando no continente. Confirmam que atravessamos uma situação pré-revolucionária que coloca importantes desafios e oportunidades ao revolucionário. Eu acho que essa é a perspectiva que a gente, que a gente tem que ter no, no, no, no país, diferentemente de uma visão de parte da esquerda, que fala em onda conservadora, em avanço reacionário, em, em retrocesso dos movimentos. Nós fazemos parte de um setor da esquerda que nós não pensamos assim. Né? Para nós, o processo está vivo, né? as rebeliões elas estão acontecendo, né? estão batendo na nossa porta. Há um processo é, na América Latina de convulsão social né? é, que ele pode ser canalizado por um processo revolucionário que culmine com a tomada do poder pela classe operária junto com os povos originários, ou pode ser conduzido por um processo revolucionário, é, é, heróico, que seja derrotado. Nós não temos como... É, é, nós não temos uma bola de cristal para dizer o que vai acontecer. Mas nós podemos fazer análises, fazer caracterizações e definir políticas. Isso nós, isso nós podemos fazer. E isso é o que nós estamos tentando fazer, isso é o que nós queremos fazer. Nós já vivemos no país em 13 anos de, de governos de frente popular situações de ataque aos povos indígenas, de ataque ao meio ambiente, de ataque à classe trabalhadora. Logo depois, nós vivemos uma experiência de um governo da ultra-direita, com mais ataques aos povos indígenas, com mais ataques ao meio ambiente, com mais ataques à classe trabalhadora. Nós já vivemos a experiência de uma ditadura militar, já vivemos a experiência de um governo de frente popular, já vivemos a experiência de um governo ultra e reacionário como de Jair Bolsonaro já está na hora da gente aprender que nenhuma dessas alternativas serve para a gente. Está né? na hora da classe trabalhadora começar a enxergar e cada um de nós tem um papel determinante em ajudar a construir essa ponte, em ajudar a construir esse canal né? de diálogo, de debates, né? onde fique claro que para a humanidade o conjunto do planeta não há alternativa. Ou é a construção de uma sociedade socialista, uma sociedade ecossocialista, ou é a destruição do planeta. Não há alternativa, não há terceira via, segunda, quarta. Essa conjuntura, quanto mais polarização há, ela fica mais evidente. Então, a tarefa a campanada de, de, de todos nós é essa, seguir a construção de nossos sonhos, seguir a construção das notas, nossas lutas, né? e tendo a certeza que a classe trabalhadora, os povos originários, eles junto, nós junto com eles, estaremos no caminho certo para derrotar o capitalismo e para conquistar a sociedade que a gente tanto almeja. E aqui no Brasil, é fora Bolsonaro e Mourão, greve geral para derrotar esses caras. É só com uma poderosa greve geral a gente vai derrubar esse governo. Saudações Beto, saudações Verônica, saudações Mariano e todos os camaradas que nos acompanharam. Boa noite. Na verdade, vou ficar sem palavras depois de escutar aqui, companheiros. É um enorme prazer escutar. É acho que daqui todos saímos e ficamos com um monte de coisas na cabeça e perguntas, mas muitas ideias, né? muita, muita força para sair e não só é, tirar o Bolsonaro e moron, que essa é a nossa principal tarefa hoje, eh, se acumular e fortalecer nosso programa e nossa ação ecossocialista, elaborando desde cada um de eh, nossos lugares este ecossocialismo com perspectiva eh, internacional. Então acho que eh, isso, para começar, como falei antes, vamos continuar, acompanhem todas as nossas redes sociais, aí como o Beto eh, colocou, vamos estar avisando de, a próximas, de próximas atividades, com certeza, eh, em breve. Então é isso, companheiros, um prazer, a gente se vê logo nas ruas primeiro, e logo nas redes sociais vamos continuar. Boa noite. Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro e Morão. Fora, boa noite, camarada. Ecossocialismo é barbárie.